Mano, se liga no que chegou aqui, viado, olha só pra você ver, velho. Acabaram de chegar as outras placas dos alunos aqui do método Instagram, ó, que ganharam aí a placa de 10 mil reais, né? As pessoas que já ganharam 10 mil reais aqui depois que se tornou aluno do método Instagram, ó. Chegou várias. E inclusive temos alunos que ganharam também a placa de 100 mil reais através do Instagram. Sim. Se liga que eu vou te explicar tudo agora melhor como que funciona, tudo mais direitinho. Vamos embora pro vídeo. world! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, me chamo Júnior Moreira E no vídeo de hoje eu quero te explicar como que funciona essa parada aqui, né Pra receber essa placa aqui do meu treinamento, essa aqui é a placa de 10 mil Tá com plástico aqui, né, por isso que tá aparecendo que tá com as paradinhas Opa, a caneta ali Mas ela tá com plástico aqui, por isso que tá assim, tá Mas enfim, quero explicar como que funciona, mano Deixa eu ver se aqui fora tá mais fresco, viado Porque lá dentro tá muito quente Porra, mas o sol aqui também, ó, tá pior ainda, mano Não tem nada não tem nem nuvem, mano, mas enfim essa aqui é a placa de 10 mil reais que os alunos no meu treinamento ganham quando bate esse faturamento, quando ganham isso pela internet, tá? Então deixa eu ficar aqui dentro que vai ser melhor pra explicar. Vamos lá, você se tornou aluno depois que você se tornou aluno, você ganhou 10 mil reais na internet, você ganha essa placa tá? Lembrando o seguinte, beleza? Não é pra quem vende o meu treinamento tá? Essa placa é quando você se tornou um aluno, aplicou as estratégias que lá dentro e faturou isso, seja vendendo produtos como afiliado, seja vendendo um produto físico não interessa, você faturou isso, é, tem né, tem que comprovar pra gente lá dentro do treinamento tem uma aula explicando, você recebe essa placa tem a placa de 10 mil e tem outras que eu vou te explicar, vou até sentar aqui pra te explicar melhor. Deixa eu só achar uma caneta aqui. Bom, vamos lá então. Eu vou te explicar aqui agora na, na, no meu caderno pra você entender melhor, né? Se você não conhece, eu tenho um treinamento chamado Método Instagram, tá que tem essa logo aqui. ó Se você me segue no Instagram, provavelmente você já viu o anúncio do meu treinamento. Passa anúncio toda hora do meu treinamento lá no Instagram. É o Método Instagram é o melhor treinamento do Brasil para quem quer aprender a transformar o Instagram numa, numa máquina de vendas, tá? É um treinamento focado em Instagram. Hoje são mais de 140 aulas, se eu não me engano. Mano, eu não falo por que é meu, tá? Mas sim por depoimentos de alunos, né? Se você falar no Instagram, você vê que eu posto depoimentos de alunos o tempo todo. São vários alunos que já ganharam essas placas aí de 10 mil e agora já somos 6 alunos que já ganharam a placa de 100 mil reais. Eu vou te explicar um pouco como é que funciona isso daqui. Mas enfim, só para você entender, eu tenho um treinamento que é 100% focado é, em Instagram. Apesar de, de, de ser um treinamento focado em Instagram, tem módulos de e-mail marketing completo de Facebook Ads, de Telegram, de vendas pelo WhatsApp, várias outras coisas também. Eu vou deixar o link do treinamento aqui na descrição, se você quiser saber mais depois Alguns detalhes, beleza? Não tô falando isso pra você comprar não Se você quiser saber, você clica no link Se você não quiser também não tem problema E vai aparecer um QR Code aqui também Acho que desse lado ou desse lado aqui da tela é só você colocar sua câmera aqui no, no QR Code Que abre a página de vendas aí pra você também Se você quiser ver depois, tá? Mas enfim, vamos lá Como que funciona pra receber a placa, beleza? Temos a placa aqui, ó De 10 mil reais Temos a placa de 100 Temos a placa de 250K Temos a placa de 500K E a placa de 1 milhão Eu quero ver quem vai ser a primeir, o primeiro a ganhar essa placa, tá? É... Só para você ter uma ideia, como que funciona? Júnior, é... eu só ganho essa placa se for vendendo o seu curso? Não, até porque para você tomar base, é... o sistema de afiliação no meu treinamento, ele é bem... Ele é um pouco chato, tá? Eu não aceito qualquer um, nem né? mesmo quando é aluno, tá? Eu peço primeiro, se você solicitar a afiliação lá na Eduz, meu treinamento é na Eduz. Se você solicitar a afiliação lá na Eduz, você vai ver que vai pedir um formulário pedindo para você explicar a estratégia que você vai usar para vender. Então, tipo assim, não é vendendo o meu treinamento que você vai ganhar essa placa, tá? Provavelmente, pode ser que sim, mas não é obrigatório vender o meu treinamento treinamento, o meu curso não é igual esses por aí que fica ensinando os outros a vender o próprio curso tá, eu não tenho nada contra isso, mas o meu treinamento vai te ensinar a vender o que você quiser na internet é basicamente é isso, então você se tornou meu aluno hoje, tá, vamos imaginar aí que hoje é dia 1 de setembro de 2020, beleza, você se tornou meu aluno hoje, se daqui 3 meses né, do dia 1 até 3 meses de setembro, outubro e novembro, né, em novembro você bateu 10 mil reais em ganhos você ganha a placa por exemplo, de 10 mil reais se dentro de, por exemplo, aqui Ó, é, esses valores é baseado dentro de um ano, tá? tanto que aqui na placa, ó, Você analisar aqui em cima, o plástico tá meio que tampando, mas tá, ó, 10 mil em 12, que no caso é 10 mil em 12 meses, tá? É o faturamento que você fizer em 12 meses aí em si. Mas, por exemplo, você bateu 10 mil em 3 meses, você já pode solicitar para nossa equipe a placa que você vai receber essa placa. Você pode colocar a placa na sua parede para ficar bem bonitinho lá na sua parede, e aí, né? Isso gera autoridade, várias coisas, assim como por exemplo, tem as placas do Fórmula de Lançamento do Érico tem a placa de um milhão da Hotmart, tem a placa de 100 mil inscritos inscritos do YouTube de um milhão, né? Pra quê? Gera autoridade. É uma maneira de você reconhecer as pessoas que estão trabalhando ali contigo, sacou? E é uma maneira de você gamificar a tua parada também, né? Gera desejo nas pessoas de, e você gera aquela gamificação, né? Você coloca uma meta para as pessoas baterem isso gera muito resultado também. E aí, hoje nós já temos vários e vários alunos já ganharam a placa de 10K, tá? Hoje, no total, é, como a gente implementou as placas agora há pouco tempo, é, não tinha antes, a gente tá pegando, fazendo um cálculo pra ver, né? The então, basicamente é isso, mano, tá? Você pega é, é, baseado no faturamento que você teve após o momento que você se tornou aluno. Tá, Júnior? mas como que eu faço pra poder te provar? Mano, aí lá dentro do treinamento tem um vídeo explicando quais são os critérios, quais são os requisitos pra você solicitar a sua placa e a placa ser enviada pra você. Quem envia pra você a placa sou eu mesmo. Inclusive, eu tô pensando em gravar um vídeo no dia que eu for nos Correios de novo, né? A gente já enviou algumas, mas eu tô querendo é, gravar um vídeo, inclusive até no dia que eu for nos Correios, enviando. Né, mostrando o envio das placas para os alunos Não sei se você acharia interessante esse vídeo Se você achar legal, coloca aqui nos comentários Mas basicamente é isso, tá? Hoje até o momento nós temos alunos que já, ganhou, que já ganharam né, A placa de 10K, já tem uma porrada de alunos que já ganhou A placa de 10K e são seis alunos hoje que já ganharam a placa de 100 mil reais. Seis alunos, tá? E já tem um que já tá na beiradinha aqui, ó, pra ganhar a placa de 250k, mano. Sério. Então, assim, o pau tá quebrando, a parada tá acontecendo, graças a Deus, sou muito grato a Deus por tudo isso. É, e uma coisa que eu aprendi isso na época que eu fazia multinível, tá? É que melhor do que você ter resultados é você ver outras pessoas tendo resultados com aquilo que você ensina, com aquilo que você agrega, com aquilo que você entrega para as pessoas, né? E glória a Deus, hoje eu vejo pessoas tendo resultado com o meu mini curso gratuito, pessoas tendo resultado é membros da minha comunidade: R$29,00 é para fazer parte. Alunos do Método Instagram, não Nem se fala, né? Que é o meu treinamento, que é né? o meu carro-chefe hoje. É o meu treinamento mais bombado, mais conhecido aí é, no Brasil. São nossa mano, é, é muito legal você ver esse tipo de coisa. Eu acho que melhor do que você ter resultado é você receber um depoimento de uma pessoa que aplicou aquilo que você ensinou, que você ensina e te mostrando que, que aquilo gerou um resultado para ela que ajudou ela a fazer uma compra para dentro de casa, comprar uma parada. Sabe, eu tô falando né, do cara que tá comprando uma BMW. Não é, você vê um cara que confiou no teu trampo, comprando, sabe, te agradecendo porque com o que você ensinou ele conseguiu fazer uma compra melhor para casa dele, conseguiu levar a família dele para sair, não sei, para fazer uma viagem e isso para mim é o mais gratificante de tudo, é o mais gratificante de tudo. E aí pra quem ficou me perguntando lá no meu, no meu Instagram como é que funciona a parada da, das placas, é mais ou menos assim, tá? É, se você for meu aluno, espero te entregar essa placa em breve, espero te ver você ganhando uma dessas plaquinhas em breve, se você não for meu aluno, quem sabe um dia você se torna um aluno meu e venha fazer parte dessa família também junto é, com a gente fazer seu Instagram e se tornar uma máquina de vendas também, né? Mas basicamente é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o seu like aí, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e me segue no Instagram, porra. Tem muito conteúdo gratuito lá no Instagram também, vai ficar aparecendo aqui pra você agora, demorou? Então um grande abraço pra você, até o próximo vídeo e valeu!